Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da DoraSoft. Mais uma vez nós estamos aqui com o Luiz, da 3C Contabilidade, para nos auxiliar em perguntas que podem ser extremamente simples, mas que talvez tenha alguma coisa a mais que a gente possa aprender. Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer e estar participando aqui com a gente desse material para poder ajudar o nosso colega lotérico e até mesmo a equipe de funcionários da lotérica. Neymar, eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse projeto e espero poder ajudar você a entender um pouquinho mais sobre esses temas. Obrigado. Luiz, tem uma pergunta que as pessoas acabam não perguntando porque elas acabam tendo vergonha de perguntar, porque nem sempre nós temos a verdadeira consciência do que são os impostos que nós temos que pagar. Por exemplo, um dos impostos que não fica muito claro para a maioria da população é o FGTS. O que é o FGTS? Neymar, o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É, o pessoal se confunde um pouquinho com o FGTS pensando, às vezes, que é descontado do funcionário e tudo mais. Mas, na realidade, ele é um custo seu do lotérico. lotérico. Então, sobre o valor do, da sua folha de pagamento, que é a soma de todos os salários dos seus funcionários, existe a incidência de uma tributação de 8% sobre o valor desses salários. Então, na verdade, em relação a esse valor, vai incidir também sobre a questão da hora extra? Sim, o FGTS incide sobre o total da remuneração dos seus funcionários. Mesmo que seja bonificação? Não importa. Qualquer uma? Qualquer uma. Então, por exemplo, se eu colocar no Olerite a questão vale alimentação... Como é que fica isso? O Vale Alimentação é uma questão mais específica. Existe uma regulamentação que você pode fazer o pagamento do Vale Alimentação por um modelo específico do governo. Mas isso é um assunto um pouquinho extenso e a gente pode, talvez, deixar um material complementar explicando sobre isso, né, Neymar? Ah, que bacana. Obrigado, Luiz. Então vou fazer o seguinte, se você quiser um material complementar a respeito sobre a questão do Vale Alimentação, você pode baixar esse material clicando no link aqui embaixo, colocando seu nome seu e seu e-mail, e a gente vai mandar para você, na sua caixa de e-mail, um material complementar. Mas Luiz, voltando ao assunto do FGTS, Sim. o FGTS então, ele é um fundo que fica disponível para o funcionário e que é pago pelo patrão, é isso? Exatamente. É o patrão que paga o fundo de garantia sobre o valor da folha de pagamento do seu funcionário ou dos seus funcionários. É, Luiz, uma coisa aqui que ficou na minha cabeça. O FGTS é 8%? Sim, pra 8%, 8 para todo mundo. Mesmo que o funcionário ganhe mais de 2 mil reais? Mesmo que o funcionário ganhe mais de 2 mil reais. Mas quando é um valor acima de 1.800 reais de salário, ele não paga 9%? Não, não. E aí já é INSS. Ah. O INSS, que tem as alíquotas progressivas. Dependendo do valor do salário do seu funcionário, vai ser descontado do lerite dele, do salário dele, um por, uma porcentagem de INSS. Tá, mas o INSS, nós já fizemos algum vídeo sobre isso ou ainda não? Neymar, tem um vídeo que eu expliquei como é que funciona, qual é o custo de contratar um funcionário. Custo tributário, tá? Certo. Nesse vídeo eu explico um pouco mais sobre a questão do NSS e do FGTS. Nesse material complementar que você vai disponibilizar hoje, a gente pode colocar o link desse outro vídeo para poder complementar para eles? Eu acho que é bem interessante porque faz uma, é uma explicação bem específica para o segmento de lotérica e creio que vai ajudar bastante. Então tá, Luiz, tem mais alguma coisa que é importante e relevante a gente colocar nesse vídeo sobre FGTS? Neymar, tem uma questão que o pessoal me pergunta muito. Luiz, eu recebi uma guia de FGTS uma, e tem uma outra guia de FGTS, duas guias de FGTS no mês. É lógico que eventualmente, né? Aí eles confundem um pouquinho FGTS normal com multa de FGTS. Qual que é a diferença, Luiz? A multa rescisória, a multa de FGTS, é uma indenização que a gente paga ao funcionário, que tem que depositar na conta da Caixa, ok? Quando a gente demite o funcionário sem justa causa. Então, nesse momento, eu tenho que pagar uma multa de 50% do saldo que tem depositado na conta de FGTS dele. Essa é a multa de FGTS, é uma multa decorrente de uma rescisão, de uma demissão sem justa causa por parte do empregador. Essa na legislação atual de quando esse vídeo foi lançado, porque na verdade a partir de novembro, dezembro do ano de 2017, haverá uma mudança sobre esse valor do FGTS, não é isso? Sim, a gente espera algumas, algumas alterações e a gente também pode, Neymar, na medida que a gente for incorporando essas novas leis, fazer alguns vídeos para ir atualizando nossos amigos lotéricos. Ah, Obrigado, Luiz. Para você que é lotérico, então saiba, continue ligado que tem mais conteúdo para vir aí pela frente para gente. Luiz, mais alguma coisa? que Mãe, é? só mais lugar? um detalhezinho. Vamos lá. É, os funcionários, muitas vezes, acabam reclamando que o valor que eles sacaram do fundo de garantia, depois que é feita a rescisão, é um pouquinho menor do que o valor da multa que foi paga. Sabe por que isso, né, é, Na verdade, dessa daí eu sei, mas eu vou deixar você dar a resposta. A diferença é de 10%. Exatamente, Neymar. Então, o governo dos 50% que você depositou de multa, ele pega 10%. Então, o funcionário fica com 40% de multa. Ou seja, imposto sobre imposto. Infelizmente, essa tributação, esse modelo de tributação do Brasil, realmente judia muito do funcionário. Muitas vezes o funcionário acha que o empresário é quem está exigindo muito dele. Mas, infelizmente, é o governo que acaba levando muito do nosso valor no, na base dos impostos. Eu me Luiz, mais uma vez eu quero agradecer a você que está aqui ajudando a gente nesse vídeo, ajudando o nosso colega lotérico e até mesmo o time dele, os funcionários dele, a respeito do que acontece no dia a dia das casas lotéricas. Neymar, como eu disse, é realmente um prazer estar participando desse projeto, estar podendo estabelecer esse canal de comunicação com nossos amigos lotéricos, compartilhar um pouco do, do, do que acontece aqui no escritório de contabilidade e poder contribuir para que todo mundo entenda um pouquinho mais sobre esses temas que às vezes não são muito queridos pelos nossos amigos lotéricos, mas são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. É, o sistema contábil não tem para onde a gente correr, a gente precisa realmente estar tá muito alicerçado nele. E se você, porventura, tenha ficado com alguma dúvida, sinta-se à vontade em nos mandar qualquer tipo de questionamento. Lembrando que aqui embaixo tem um link que você pode informar o seu nome e o seu endereço de e-mail. Nós vamos enviar, então, um material complementar para você. Sinta-se à vontade para tirar as dúvidas que você precisar. Como sempre, desejo para você sucessos e produtividade!